Ah, opa, tudo bom? Hoje em dia, os controles alternativos, como as caudas naturais, vem sendo um grande aliado para combater insetos nas propriedades rurais. E nosso vídeo de hoje é justamente sobre isso. Esse vídeo é a dica do Sr. Gerson. Ele é um agricultor que trabalha com cajueiros. E a mosca branca vem sendo um grande problema. Mas não para o Sr. Gerson. Ele tem uma receita de uma cauda natural que ele aplica lá na propriedade dele. E agora ele vai estar falando sobre essa calda e dando os detalhes de a receita da calda e como que ele aplica. Então, vamos lá. Rapaz, o que eu usei esse ano, esse assim, produto natural mesmo, que eu usei, foi o, o, óleo, o óleo com sabão na mosca branca. Mas apareceu uns um, um focos, como tu tinha falado. Aí foi, eu passei. Rapaz, eu usei 50 ml de óleo e 50 ml de sabão e três aplicação e resolveu. Bastante interessante essa dica, não é? Além de ser bastante econômica. Vai estar passando aqui todos os ingredientes dessa receita que o Sr. Gerson usou. Se você quiser saber mais de outras caldas ou mais detalhes dessa calda mesmo, pode contactar o seu técnico da Manege Bem através do aplicativo Manege para ter mais detalhes. No mais é isso. Nós agradecemos você ter assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau, obrigado!